Eu tô gravando com uma A6400, deixa eu até gravar o foco aqui no meu rosto, para Pra que não, o foco não saia do rosto, apesar que eu deixei o foco, deixa eu ver como é que ele tá aqui O foco tá manual, então tá cravado no rosto ali Isso é uma, uma, uma boa maneira de a gente, ó, até caiu aqui Cravar o foco no rosto quando você tá gravando assim é até bom, porque o, o foco é tão bom que se você mexer a mão aqui Ele já vai focar na sua mão e volta no rosto Então fica oscilando o vídeo Então quando você está gravando assim parado Que você não vai sair do centro da câmera é, Colocar no foco manual ajuda É engraçado a gente falar Poxa, essa câmera tem um foco insano Automático e por que fazer o foco manual aqui, né? Por isso, porque ele vai ficar buscando toda hora E aí vai ficar oscilando o vídeo Eu tenho alguns vídeos que ficaram assim é porque eu não sabia exatamente como fazer dessa, é, quando eu estava configurado dessa maneira. Uma outra coisa também importante é a qualidade do som é, e uma pergunta essa A6400 hoje com uma lente 16mm como eu estou filmando agora utilizando esse o microfone aqui direcional, né? Da, da boia mm 1 mas ele está acoplado aqui no Rode, ó, sem fio, tá? Então, para facilitar a transmissão, e tá ligado na câmera lá que não teria um cabo comprido para chegar lá. E, vale a pena? Vale muito a pena, porque a câmera é compacta, essa lente tem uma qualidade muito boa. Agora, depende muito dos ajustes que a gente faz. Eu ainda preciso aprender a chegar naquele setup, é, naquela configuração de luz ideal a calibragem da luz para eu não sofrer depois na edição porque eu ainda preciso ver na, na tela uma imagem bonita para que eu fique satisfeito e muitas vezes a gente não precisa somente ver isso né depois é que você vai realmente no, na, no software de edição é, analisar tudo isso mas é, é isso, eu estou gravando no perfil de cor né é, flat é, no S-Log3 e depois eu vou fazer as correções no software de edição que é o Final Cut tá bom? então espero que você tenha gostado desse vídeo é um vídeo curtinho falando um pouquinho dessa câmera, desse setup e aí mostrando, ela tá aqui ó, na distância da minha mão aqui então é só pegar aqui e você vai ver que lá no fundo eu tenho o, os dois LEDs né, um da Apture e o outro é o M200, é um bastão de LED, né? São muito bons e aí faz essa cor do fundo lá. Eu deixei laranja porque eu tava falando do é, setembro amarelo. Beleza? Um abraço. Se eu virar pra cá, aí a luz que tá de frente pra mim lá, que tá com um tom vermelho, eu vou ficar desta cor. Mas se eu virar pra cá, tô com o meu canhão de LED aqui, ó, fica maneiro demais, né? É isso aí, esse é o setup. O que, que você achou? Você gosta disso? Você gosta de olhar um pouquinho o background, como as coisas estão montadas? É assim que está hoje, meu setup aqui.